Saudações, queridos e queridas, eu sou o Vinícius Enerti, professor de Indadi Yoga. O Yoga, ele é consagrado por oferecer aos seus praticantes inúmeros benefícios. Nós podemos fazer uma lista de mais de 100 benefícios que vão te agradar bastante. Hoje, eu gostaria de te apresentar 9 desses benefícios que você vai querer começar a praticar Yoga hoje mesmo. Então, confira! O primeiro objetivo é a redução do estresse. O yoga ele promove uma homeostase psicofísica no indivíduo, promovendo saúde e qualidade de vida. Ocorre uma diminuição do lactato arterial, reduzindo a ansiedade. Os pranayamas, que são as técnicas respiratórias, auxiliam no controle das emoções energizam o corpo pela expansão da bioenergia e, juntamente com os ácidas que são as posturas do yoga, junto também com o yoga nidra, que são as técnicas de relaxamento e com a meditação, toda a prática do yoga deixa o indivíduo mais consciente e tranquilo. O segundo benefício do yoga é o aumento da memória. A prática de yoga aumenta a memória em 12% e a ampliação da percepção em até 40%. Através da meditação, ocorre uma melhora da concentração e da percepção. Assim, o praticante fica mais atento, o que faz a memória melhorar bastante. O terceiro benefício do yoga é o combate à insônia. Ao praticar yoga, você aprende a controlar o fluxo de pensamentos. Na maioria das pessoas, esse fluxo é muito intenso. Basta chegar a hora de dormir que vem aquele turbilhão de pensamentos atrapalhando o sono. Além disso, o praticante de yoga aprende técnicas de relaxamento que aliviam as tensões físicas, emocionais e mentais. O quarto benefício do yoga é que ele ajuda a promover uma boa postura. O praticar Yoga previne e ameniza problemas de coluna. Com a prática, você amplia sua consciência corporal e postural, e assim fica mais em alerta em manter a boa postura no cotidiano e toma gosto por adotar bons hábitos posturais, principalmente no trabalho e no lazer. O quinto benefício do Yoga é que ele melhora a sua energia sexual. A prática do yoga é uma opção complementar para o tratamento da impotência sexual e frigidez. A prática regular aumenta a energia sexual e o prazer sensorial, além de possuir uma atuação bastante intensa em glândulas endócrinas. O sexto benefício do yoga é que ele auxilia no tratamento da depressão. É comprovado cientificamente que o yoga auxilia no tratamento de depressão, crises de ansiedade e outros distúrbios mentais e psicológicos. O sétimo benefício do yoga é que ele melhora todos os sistemas do organismo. As técnicas do yoga melhoram a circulação sanguínea e aumentam a quantidade de oxigênio circulante no organismo, o que beneficia todos os órgãos e glândulas, dessa maneira Todos os sistemas, o digestório, o urinário, o reprodutor, o nervoso, respiratório, entre outros, são beneficiados. O oitavo benefício do yoga é que ele ajuda a controlar a pressão arterial. Foi comprovado através de pesquisas que a prática do yoga auxiliou no controle da pressão arterial de mulheres que apresentavam pressão alta, mas que não tomavam medicamentos. O benefício do yoga é que ele promove a longevidade. Praticantes de yoga possuem uma atividade 30% maior da enzima telomerase. Ela repara estruturas dos cromossomos, cujo encurtamento está associado ao envelhecimento. Quanto benefício interessante, né? E esses são apenas nove de centenas de outros que existem. Eu pretendo, em breve, apresentar mais benefícios, então fica ligado e... Esse já, por que, que o senhor vem praticar yoga hoje mesmo? Um grande abraço.